marca se baseia em logotipo e tipografia a tipografia é uma das partes mais importantes mas a logotipo também assim foi desenvolvido um novo formato também para os canais pesados o resultado ficou incrível vocês têm que ver só como fica eu fiz um teste com esse novo formato e ficou ó uma beleza